O cara abriu a garagem assim do hotel Tinha uns seis caras com fuzil Seis caras? Aí eu Poxa, Deus, eu, pense... eu falei, vou morrer hoje Aí o cara do táxi que tava me levando falou assim, você vai ficar aqui mesmo? Aí Aí eu falei assim, aí ele, tu é mulher de bandido? O cara falou assim, eu falei, não, pelo amor de Deus Nunca me envolvi com isso Falei pra ele assim, eu sou garota de programa Aí ele, posso te esperar aqui? Aí os caras falaram assim, pode entrar Melissa, tá tranquilo Aí eu, tá tranquilo não Ainda falei assim, tá não, tá tranquilo mesmo Ele, não, pode subir, é porque a gente Tá aqui fazendo isso Quando eu cheguei lá em cima, o cara todo, sabe Eu falei, moço, eu falei assim mesmo Muito humilde, eu falei, moço, como que você faz isso comigo? Aí eu fiquei em pé, eu me mijei Juro, eu medo. me mexi de medo Eu falei assim, não vai dar Eu queria ir embora, só que eu tinha medo Ao mesmo tempo eu virar as costas e os caras atirar, não sei Né? Porque assim, a gente tem muito medo no Rio Porque o cara do morro sem gostar de você